Essa você só vê aqui. Em resposta às declarações emitidas por via de uma nota pela empresária Abigail Carlini, é, com relação ao acidente ocorrido no bairro Almeida Prado, no último dia 8 de fevereiro, sábado à noite, é, os pais da vítima... Yane Suene Klan, estão em nossos estúdios para apresentar a resposta às declarações emitidas pela empresária, que se manifestou em nota, e nós vamos perguntar para eles a respeito das declarações feitas pela empresária. Estamos aqui com o seu Dálcio Henrique Klan e a mãe da, da vítima, Yane, é a dona Edilce Aparecida Barbosa. É, com relação à nota que foi emitida pela empresária Abigail Carlini, algumas alguns pontos ali o senhor disse que há discordâncias, certo? Por exemplo, ela disse que em nenhum momento ela se negou a prestar qualquer ajuda para o tratamento da sua filha. O senhor é, concorda com o que ela disse? Não concorda. É mentira dela. Apesar de da gente é, pedir ajuda para ela, para ela se comprometer em ajudar minha filha, entendeu? Posterior, ela sair do hospital, ela se negou, entendeu? Alegando que se ela assumisse algum compromisso de ajuda com minha filha, ela estava alegando que ela, eles ia admitir a culpa deles, entendeu? Então, em momento algum, ela ela se prontificou em ajudar, entendeu? E nem a visitar minha filha, né? O que ela falou é mentira e... Testemunha é que o próprio delegado, entendeu, teve na reunião, então ele, ele é uma é testemunha que ela, que ela falou nessa nota dela, é mentira dela. Ela está mentindo. Ela afirma também que foi impedida de fazer, de realizar qualquer visita é, após o acidente, inclusive houve a, a apresentação de uma suposta ameaça. Isso existe? Eles fizeram o mesmo. Fizeram um boletim de ocorrência contra mim como que se eu tivesse ido lá ameaçar ela né mas é mentira também porque eles tenham dizem que eles têm um, um, um áudio gravado e se eles colocar esse áudio vai ver que eu não ameacei eles simplesmente eu fui lá na casa dele entendeu do filho dela para que ela fosse no hospital entendeu e visse a situação que ela tinha deixado minha filha entendeu eu me exaltei alguns um momentos lá porque a nora dela entrou no meio da conversa mas em momento algum ameacei entendeu eu jamais ia fazer isso aí né? o senhor o senhor esteve é, em, em que horário após o acidente lá o senhor, o senhor esteve aonde aliás na casa dela do filho dela ou, ou de algum parente dela eu tive na casa do filho dela entendeu no, na casa do filho dela pedindo para que ele levasse eu até ela junto com ele para que ela fosse lá no hospital e ver a situação que ela deixou minha filha só isso entendeu e aí a posterior isso aí eles fizeram um, um boletim de ocorrência era meio Acho que era meio dia, meio dia e pouco, entendeu? Da segunda-feira que eles fizeram daí, que eu fui no domingo. E na segunda-feira eles foram lá e fizeram esse boletim de ocorrência dizendo que eu ameacei eles. Mas é mentira isso aí. Ou seja, vamos pontuar aqui. O acidente foi às 8 horas da noite no sábado, certo? O socorro foi prestado, os bombeiros vieram, levaram a sua filha, vocês foram para o hospital. Vocês compareceram ao local do acidente? Na, no momento em que o, o acidente estava lá ainda... Em andamento? Eu, eu, eu, eu, eu não, não estava em alta floresta, ela estava, estava acabando de chegar naquele momento, entendeu? Cheguei uns 30 minutos depois e só fui ver minha filha no hospital, entendeu? Minha esposa também, quando ela chegou lá no local, que eles foram chamar ela, também não, não encontrou ela lá no local, porque o bombeiro já tinha levado ela, ela tinha socorrido ela, né? Então, tipo assim... É... Os veículos estavam no local a hora que a sua esposa chegou? Tava ainda, inclusive que foi até a, a senhora, a testemunha que socorreu ela, que ficou lá junto, que chamou o socorro. É, foram eles que foram lá em casa me chamar, né? E quando eu cheguei lá no local, eu tava já nervosa assim de ver aquela situação. Quando eu vi o carro e a moto da minha filha, a situação que estava, eu falei, quebrou a minha filha, quebrou ela, entendeu? Aí o filho dela que estava lá no local O filho dela Ficou, calma dona, que eu estava aqui o tempo todo Eu não saí daqui né? Por isso que antes até da gente saber Que tinha sido ela, eu achei que fosse ele Por causa que ele que se identificou ele? Que ele? A dona fora. Abigail não se encontrava No local não. no momento que a senhora chegou Não, ela não se encontrava mais lá né? Até que eu ainda fiquei nervosa Perguntando como que foi que aconteceu Gente, o que aconteceu Aí a vizinha que socorreu que ficou o tempo todo conversando com a minha filha, ela disse, calma mãe, ela tava conversando comigo, ela falou que eu era o anjo que tinha socorrido ela, mas vai ver a sua filha primeiro que tá lá no hospital, e eu só queria saber primeiro dos documentos dela, das coisinhas dela que eu ia precisar lá no hospital, né? Então foi isso que eu fiz, não quis mais saber de mais nada, Para mim a única coisa que estava me interessando ali na hora era de ver a minha filha, a situação que ela tava, entendeu? Nem de saber sabe, de, de falar, obrigar, ou, ou essas coisas ou nada, era o mais importante, era ela, aquele todo momento, e está sendo agora todo momento, questão às vezes, de a vez dela falar, disso ocorreu, ou isso, aquilo, ou essas coisas assim, sabe, acho que ela devia, devia pôr a mão na consciência, devia pôr a mão na consciência, que essa é a mais forte de todas, de, de um ser humano, é a consciência, e pronto, entendeu? Ok, segundo a, a declaração em nota, houve uma reunião na presença do delegado Vinícius Nazário, nessa reunião vocês é, buscaram algum acordo para os tratamentos da, da sua filha, o que foi dito da parte deles nessa reunião? Eles se negaram a ajudar, simplesmente isso, entendeu? Que, que, que ela alegava que se, e o marido dela também alegava, que se eles ajudassem, eles, se eles fizessem algum comprometimento em ajudar, eles estavam a, a, adotando a culpa. Então, tipo assim, é, eu tenho como provar, entendeu? Que o, o, o que, a, que a gente fez, entendeu? Lá foi buscar para que ela, é, após eu sair do hospital. Ajudasse minha filha a se recuperar, se restabelecer a saúde dela, né? Só que eles, todo momento, falavam que não podiam fazer aquilo, entendeu? Porque ia é, assumir a culpa. A única coisa que eles falariam em ajudar era que se nós precisávamos. Entendeu? Eles iam ajudar com uma cadeira de roda, iam buscar ajuda, né? ou fazer uma ligação, porque eles são muito influentes na cidade. Tudo por meios sociais, nada de, de ordem particular. Justamente, tudo por meio social. Entendeu? É, tipo, essa ajuda, eu, eu falei para ela, essa ajuda eu não quero, entendeu? essa ajuda nós temos. Isso aí, é, isso aí a, gente, a sociedade, entendeu? aqui em Alto Floresta, se você pedir ajuda, todo mundo vai, vai querer ajudar. Então, tipo, esse tipo de ajuda a gente não precisa. O que a gente precisa é de um enfermeiro, é de um psicólogo depois, é um fisioterapeuta, entendeu? E a, e a, e a ajuda dela para ela voltar porque ela vai ficar praticamente um ano, né? E o estudo dela também aqui que estava ela estava no terceiro no terceiro semestre de engenharia civil, ela estava trabalhando. Então tipo assim esse tipo de ajuda que eles, que era, que, que eles ofereceram realmente para nós não interessa, entendeu? E aí tipo assim eles alegando que eles não podiam não podiam é, se comprometer porque senão estavam é, adotando a culpa, mas a culpada ela é ela causou o um acidente, tá lá? Ok. Na nota também ela afirma que a própria imagem da matéria que foi veiculada é, sepulta qualquer demonstração de culpa da parte dela. Essa, essa imagem, pelo que nós ficamos sabendo, foi tirada pelo próprio advogado. O senhor sabe me explicar como é que isso aconteceu? Então, conversei até com o advogado, indaguei ele... Entendeu? Se foi ele o advogado que, dela. O advogado, ela, que se ele, foi ele que tinha tirado a, a, as, as fotos do acidente. Ele falou que tirou as fotos do acidente, entendeu? Inclusive, ele falou, eu perguntei para ele como que foi retirado os carros de lá sem a polícia. Ele falou: não, é a polícia que mandou nós tirar. Então, ele mesmo tirou, junto com os familiares da Abigail, da, da tiraram os veículos do local. Entendeu? Então, eu, eu, eu também quero saber disso, o porquê tiraram sem a concordância de vocês. Sim, nós não nem nem não, tipo assim, foi pedido para que a polícia fosse, entendeu? E não foi, e aí como como que eles alegaram agora dizendo que tirou porque a polícia mandou? Eu acho que eu acho que ele tem alguma coisa errada aí. Quando a senhora saiu da cena do acidente, os veículos ainda estavam no local. Sim, com certeza, porque a única coisa que eu pensei foi ir atrás da minha filha nem pensar em ficar lá né no local, porque ali não adiantava eu ficar. Eu falei, como, como existe pessoas que são perito nisso, pessoas que são que trabalham para isso. Não era eu que ia fazer. Então, era isso que tinha que ter sido acontecido, que ali não ia ser mexido, que ali ia ficar do jeito que está até que a polícia chegasse, o perito chegasse, para fazer uma perícia. Aí, às vezes, falam, ah, isso só vai que se for vítima com morte ou mais grave. Mas isso acontece que a pessoa que foi recolhida dali, ela tá no hospital, ela acaba falecendo. Que com graça de Deus isso não vai ser o caso da nossa filha, né? Chega, chega a falecer no local. Como que vai provar quem que é errado e quem que tá certo ali? Não, mas ali, ali, ali já está provado, entendeu? Sim, a posição que está o carro dela, ela entrou na contramão, passou por dentro da poça d'água e justamente bem no canto da, da casa da, da testemunha, só acumula água ali e ela passou ali e na posição que o carro dela está. O carro dela está dois quartos, dois terços e ainda na pista da, da, do, na contramão que ela invadiu minha filha, a, a, a pista da minha dona minha filha tava passando. Então não tem como. Ela, ela e ali é um local que não impede o trânsito é. Porque tem vias por todo lado Tem saída, tem entrada para todos os lados Então ali podia ficar até no outro dia Eu... Que ela, ela não quis se responsabilizar em nenhum momento, nem visitar minha filha, entendeu? Para saber como que ela está no hospital, se omitiu, ainda inventando mentira, dizendo que nós proibimos ela, nós não proibimos, nós temos foi buscar para que ela fosse no hospital, entendeu? Então, essa, essa divulgação que ela colocou aí de esclarecimento ao público, isso aí, aí para nós não interessa, entendeu? Ela vai ter que esclarecer, é para Deus o dia que ela for lá, entendeu? Lá ela vai ter que esclarecer, lá, não com o povo, porque o povo sabe que, que tipo assim, o crime que ela cometeu ali, a atitude dela ali, é, é, é de pessoa que não tem não tem consciência nem não tem amor nem por ela própria porque se, se ela tivesse amor por ela própria entendeu ela ia chegar e falar assim ou mandar o advogado que nem ela mandou o advogadinho no local na hora do acidente pô. o advogado no local então tipo assim, alguma coisa de errado já tem ali então se ela tivesse consciência ela tinha mandado o advogado lá no hospital saber como está a nossa filha entendeu ninguém da parte da família advogado ninguém da parte deles até hoje procurou para saber sobre a menina ninguém ninguém Procuraram sim, para querer falar para a testemunha E perguntar o que, que a testemunha falou Entendeu? Tipo assim, como, como tipo se assim, quisessem que a testemunha não falasse a verdade Uma testemunha, uma pessoa muito correta, pessoa de Deus Falou, não, eu vou falar a verdade Inclusive falou para o filho dela entendeu? Que foi lá conversar com ela Falou, falou bem assim para filho dela Falou assim, eu quero que sua mãe fale a verdade Se ela tem Deus no coração, então que ela vai falar a verdade também Igual eu estou falando a verdade Do que aconteceu, que ela fala a verdade também Porque ela passou aqui na contramão E não parou e foi direto em cima da sua filha Entendeu? Então... Eu acho que, tipo assim, é, é, ela tinha que ter a, a, na consciência dela é, a, a, a, o caráter de chegar e falar não, eu vou assumir uma responsabilidade sobre, sobre, sobre a, a, a, a, a, o futuro de sua filha para ajudar vocês. É isso que a gente queria, entendeu? Tanto é que foi essa, foi essa a reunião que a gente teve junto com, com, com o doutor Vinícius, entendeu? Onde eles não, não... Não houve acordo. Não houve, não, não quiseram ajudar em nada. Então, é, nenhum, nenhum tipo de ajuda que... Que, que a gente vai precisar, eles ofereceram, que a gente perguntou daí para eles, assim o que, que eles têm para oferecer para ajudar, né? se eles queriam, a intenção deles era ajudar, porque já tinha se passado quatro dias, né e eles não tinham nem procurado saber como estava a situação da nossa filha, então aí, o que eles colocaram foi esse tipo de ajuda, de dar uma cadeira de roda, uma ligação, só que minha filha precisa de um, de um enfermeiro, minha filha vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um fisioterapeuta, e, e sem contar os outros trabalhos que, ela, que, que vai necessitar em volta disso aí Então, é esse tipo de ajuda que a gente estava querendo deles Só que eles alegavam que tipo assim, não podiam fazer esse tipo de coisa Porque se eles fizessem esse tipo de ajuda é, Se eles oferecessem ajuda, eles estavam alegando a culpa a culpa ela já tem, ela fez Foi ela que foi a causadora do acidente Nessa reunião estava presente é, o senhor, a senhora é, o, ad, o advogado de vocês, o advogado deles e, e mais quem? O esposo dela nós, não, nós não tínhamos advogado eles tinham um advogado deles que estavam presentes, ela o marido dela, né? eu e a Dilson, minha esposa, e o doutor Vinícius entendeu? E, em momento algum a gente pensou em advogado porque a gente a gente queria que... foi que... para uma conversa amigável, justamente é, agora eles levaram advogado, né? além de eles advogado também, tem outra coisa lá no, no, no dia do acidente que, que, que houve o acidente lá da minha filha, esse advogado também estava lá no, no acidente posterior ao acidente ele estava lá tirou foto de tudo o que aconteceu lá entendeu e, e ele ele ele confirmou isso confirmou confirmou lá na delegacia eu perguntei para ele por que, que a cliente dele não, não não quis nos ajudar aí ele falou ah, mas é não sei o que não sei o que que é relativo não sei o que entendeu ele vai assumir culpa coisa. eu uma culpa ela eu falei pela culpa a culpa já foi dela Entendeu? E o senhor tirou as fotos. Aí ele falou, não, nós tiramos mesmo. Eu falei, e os veículos? Quem tirou os veículos? Aí ele falou, não, os veículos nós tiramos porque a polícia mandou nós tirar. Então ele ajudou a tirar os veículos também do local. Entendeu? Então... Eu, podia tirar, né? é, eu acho que ele, tinha, ele, conhecedor da lei, tinha que permanecer lá e cuidar do local até a polícia chegar e não retirar os veículos do local. Ok, eu... Há informações também que houve depoimento já acolhido pela polícia por parte do corpo de bombeiro que socorreu a, fi, a sua filha. O que, que o corpo de bombeiro, os socorristas, declararam no depoimento? Então, Dani. É, a, a gente só tem o conhecimento disso aí porque depois depois da, da, do acontecido a gente não tinha acesso ao inquérito aí foi preciso a gente pegar um advogado entendeu e mesmo assim o advogado também não teve não teve acesso em papéis ele ele foi lá e, e conseguiu só ler os, os vocês não os... estão tendo acesso às cópias dos boletins não, não estão fornecendo nenhuma nenhuma nenhuma é, o advogado conseguiu ler a, o inquérito o jeito que estava lá então tipo assim o que o bombeiro falou foi que que a filha que minha filha estava na hora ela, ela ela estava consciente ainda, né? Aí ela, o bombeiro relatou que ela falava todo instante que ela estava certa e que a mulher apareceu na frente dela e ela não teve como desviar. E realmente, né? Porque... É, a testemunha Testemunhou, entendeu? O acidente E está tá no, no, no inquérito policial a mulher, a mulher, do jeito que a mulher veio é, Da casa do filho dela Ela passou direto e não parou Entrou na contramão e foi direto e assim, na da minha filha Tanto é que o carro dela está dois terços Na pista ainda do, do lado Onde minha filha ia subindo, está na contramão entendeu? E ela está alegando que parou E, e olhou para um lado e olhou para o outro Mentira dela, ela não parou, ela passou direto Entendeu? É, eu, eu acho que ela que minha testemunha falou, entendeu? Que ela tinha que ser é, a pessoa correta e dizer a verdade, que ela não parou mesmo. Ok. E a mãe? O que que a mãe, no momento desse, vendo a filha no leito do hospital, quais são os sentimentos? O que passa pela cabeça? O que a senhora espera? O sentimento que a gente tem é muito forte. A gente não deseja para mãe nenhuma, para ninguém de família passar. É um desejo, é um, um sentimento de impotência, porque você não pode fazer nada, você não tem como fazer nada. Apesar de que os médicos, o hospital estão tá oferecendo ajuda muito boa para ela. Mas a espera é muito grande. Né? E quando a gente entra no quarto e vê lá a situação que ela ataca, aqueles ferros e as pernas todas pendurada e os ferros enfiados na perna dela, aguardando cirurgia. É né? uma situação muito desgastante, muito triste, Pra ver com uma moça de 20 anos... Que tá estudando... Que tá trabalhando... Que tá levando a vida dela a sério... Que tá levando a vida dela... Certo... Correto, entendeu? Né? Corretamente... Tanto é que muitas vezes ela me corrigia... Mãe... Quando monta tá na moto tem que apertar o capacete... E Justamente por ela ser assim... Que não o um capacete saiu da cabeça dela... Ficou prendidinho... Porque ela sempre senta... E prendia o capacete na cabeça... E falava... Tem que sentar assim mãe... Pra não... não coisa. E ela brigava com as pessoas... Às vezes na rua... Poxa, por que, que essa pessoa tá andando errado? Não um vê que vai prejudicar o outro? Sabe, ela sempre tinha muita preocupação com isso, de andar certo e fazer as coisas dela certo. né? E aí você vê um, um sonho das coisas assim sendo interrompido, por enquanto. Porque tudo que ela deseja e tudo que ela almeja de certo e de bom, ela vai conseguir ainda fazer. Só que tá está sendo atrasado né? por uma pessoa que foi muito imprudente. E não quer assumir o erro dela né? Ela teria que pôr realmente a mão na consciência dela Na cabeça dela É tão simples você assumir o seu erro Sabe? Diz não, eu errei Vamos ver o que que a gente pode fazer pois é, é Humildade, é isso que é, o, que é o mais certo de um ser humano E temente a Deus fazer É essa maneira Ela, ela além, além de, além de, de, de causar o um acidente Ainda quer imputar a culpa Como se, se a minha filha que tivesse errado E não ela entendeu tipo assim não tem a, a, a, aquela aquela a, aquela humanidade de, dela da pessoa de, de assumir de falar assim não olha família eu errei quero tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem ela só só só teve a a, a, a conversa com nós para querer ajudar lá quando o delegado chamou ela Entendeu? mas se passado quatro dias depois e a ajuda que ela queria ajudar era só que ela é, se, se diz lá que era muito influente entendeu na cidade e que podia ajudar nós nesse sentido mas em momento nenhum ela se propôs em ajudar realmente no, na necessidade que minha filha vai precisar entendeu? e também ela disse também lá que, que que nós proibimos elas de visitar mentira dela entendeu? tanto é que gerou um boletim de ocorrência por parte deles contra mim De ameaça, porque eu fui lá na, na casa Do filho dela, entendeu? Para pedir para que ela fosse lá no hospital E visse o estado que está a minha filha, que ela deixou minha filha Entendeu? E aí eles interpretaram Como se eu tivesse lá ameaçar Justamente já para fugir do, do, do compromisso com, com, com a minha filha Exatamente. Então, tipo assim, o doutor o doutor Vinícius é, é, é, é Prova testemunha do que nós tentamos De tudo que é jeito, para que eles assumissem alguma coisa E todo o tempo ela dizia Que não podia assumir, até o advogado dela Lá dizia assim Que não, não poderia de, de, de assumir nenhum compromisso de ajuda Porque se ele se, se assumisse algum compromisso de ajuda Eles automata, automaticamente eles Estavam assumindo a culpa Mas culpado ela é, porque foi ela que foi causa do, do acidente né? Então, tipo assim, o que ela está fazendo Naquela declaração dela Dizendo que, que, que, que venha ao público Declarar e coisa e tal Aquilo ali é mentira, entendeu? O que ela disse tudo é mentira entendeu? E outra, ela não tem que declarar nada para o público ela tem que declarar, O que ela vai prestar conta é para Deus Não é para o é público não Ok. O inquérito já foi instaurado pela delegacia de polícia, na pessoa do doutor Vinícius Nazário, e ele provavelmente tem o um prazo para pra entregar o inquérito para a justiça. O que, que vocês esperam que seja resolvido na justiça, já que não houve um acordo amigável? Olha, Dami... O que, o que a gente espera é que a polícia, entendeu? E, e outra, a gente tem confiança... Eu tenho confiança demais na polícia que ela vai fazer o trabalho certo, correto, entendeu? E vai fazer todos os trâmites que tem que ser feito entendeu? E vai apontar que ela estava errada, entendeu? E que ela vai ter que assumir a culpa, entendeu? Perante a... Na questão... É, do, do, do inquérito policial, eu acredito demais na polícia e nos investigadores, porque ele, o trabalho deles, Isso. entendeu? Que nem eu falei pra ele na reunião, eu, eu acredito no senhor 100%, que o senhor vai conduzir o inquérito e que vai fazer a coisa certa, então é o que a gente espera aqui, que tipo assim, que as coisas andam certas e termine certo, entendeu? Ok, o espaço fica aberto aqui para qualquer tipo de resposta que seja dada por parte da, dos advogados ou da própria empresária Abigail Carlini. E vamos estar acompanhando é, o discorrer dessa história, ok? Mato Grosso ao vivo, Dani Bueno.